Oi, uh, oi. E aí, minha filha, tudo bem? Tudo bem, Pai Benedito. Tudo certo? Tudo tranquilo, e você? Eu tô bem. Muito bom. E aí, o que, que, podemos, que podemos fazer? Olha, hoje nos falaram para fazer lição 172 do curso em milagres. É mesmo? Uhum. Como é que é? Então. A lição é bem curtinha, porque ela é revisão da lição 153 e da lição 154. Então, ela é, o lema é Deus é só amor e, portanto, eu também. E aí a lição 153, a é minha segurança longa. está... Lição longa. Pois a minha segurança está em ser sem defesas. Deus é só amor e, portanto, eu também. E a 154, eu estou entre os ministros de Deus. Deus é só amor e, portanto, eu também. essa é a lição. Eu entendo. Vamos colocar ela, ela na prática, sabe? Quando tá tendo treta. É, aí é que o bicho pega. E aqui é o bicho foge. Não, não é... o bicho veio e fala, Ixi, Maria. Vocês não sabem nem se dialogar. Vou embora. É isso. embora. É... Então. Como é que a gente tá lá, no, diante dessa situação? E. Vai pensar que Deus é amor, tudo é amor. Não acontece isso, não é verdade? Ah, quando, quando eu me lembrei dessa lição, aconteceu. O cachorro tá, o cachorro tá dizendo que, que é só amor, sim. É por isso que ele faz au au, ele abrevia. Au, au". É... Mas quando eu me lembrei dessa lição, um, porque tem um certo aspecto da vida que é como se fosse um espelho, certo? Se eu sorri para o espelho, ele sorri para mim, de uma certa forma. Então, quando eu me lembrei dessa lição de interpretar que ali havia um ser se amando, talvez não sabendo expressar esse amor de uma outra maneira, e eu julgar, julgaria mais um, gostosa, um, isso, pelo menos, dissolveu alguns outros sentimentos que eram desfuncionais para mim naquele momento, que, afinal, era uma situação sobre a qual eu não tinha controle, autoridade, não havia um delegado, nenhum tipo de representatividade para mim, para, para resolver aquilo. Então, aquilo, essa afirmação me ajudou. É, Deus é seu amor e, portanto, eu também... Esses seres também... Eles estão tentando se comunicar... Igual o cachorrinho está aí... Tentando comunicar alguma coisa... Na linguagem que ele... Ele consegue falar... É, a briga também... A briga também, exato... Então, a linguagem que se consegue falar... É uma linguagem... Amorosa Se Deus é só amor E portanto eu também E todos também Então todos estamos falando Uma linguagem amorosa Uma expressão Estamos expressando, expressando de amor então, o problema não está no amor Nem na expressão Pois tudo está em equilíbrio O problema está na amorosidade O mau que é uma desenvolvimento da amorosidade traz a expressão de amor, às vezes corrompida por egoísmo, insatisfação, desconforto. Pai é... É Benedito? Hum. O egoísmo corrompe o amor? Ou o egoísmo é justamente o que um, permite ao, ao... No exemplo que a gente começou essa conversa, que, que, que se ficar, o bicho come, e se correr, o bicho pega. Mas é, não é uma expressão do, do egoísmo que permite, que dá ao bichinho a liberdade de correr? Ele não quer estar ali envolvido naquela brincadeira na qual ele está sendo convidado. É o um egoísmo dissociativo, né? eu mereço e o outro não, eu quero e o outro não pode ter, sabe essas coisas? Ah, entendi, o egoísmo que complementa essa primeira frase, então, Deus é só amor e, portanto, eu também, e complementa isso com, e só eu. É, só eu, o não o outro, o outro não, não existe. O outro. o outro não é amor, só eu. Exato. Entendi. É brilhante, né? E o que seria... Eu sei que o termo amorosidade se refere a uma habilidade, mas o que seria essa habilidade? Amorosidade é a habilidade de empregar amor nas coisas. Empregar, perceber, conceber. Compreende? Compreendo, então aí complementa aquela outra parte do curso que diz que tudo é, o ser está, o ser todo mundo é amor, tudo é amor, mas o ser ou ele está expressando amor de uma maneira, digamos assim, um, em paz, uma maneira um, tranquila, ou ele está pedindo amor, é como se ele tivesse esquecido, é como se uma perda momentânea de identidade e ele tivesse esquecido e, e você não trata esse ser com com menos amor, você você oferece o amor que é o que ele está pedindo, é mais ou menos que isso? Mas assim, é amor-sentimento, não amor... Como é que é ah, O bichinho que correu do outro bicho pode expressar esse amor com sentimento lá, tranquilo, de coração quentinho, no, em cima de uma montanha. Isso, exatamente isso. as diferentes formas de amar, até no respeito às diferenças e aos espaços. E, Pai Benedito, a primeira parte, um, que tem esse lema principal, mas tem os outros dois lemas, que é a minha segurança está em ser sem defesas. Então, se eu sinto alguma coisa que não seja paz, coração quentinho, tranquilidade, serenidade, bem-estar, alegria, um, eu estou defendendo alguma coisa, porque quando eu notei que eu estava sentindo raiva de algo, eu notei que ali eu estava tentando, debaixo da raiva havia um medo, e... E esse medo defendia uma coisa que eu achava que era uh, frágil, que precisava ser defendida. E, e aí, eu, eu, a raiva era tipo uma maneira de, de, de expressar isso. Esse sentimento de raiva me contava que havia isso ali de, atrás da cortina. Isso mesmo. Então, é, é complexo, mas... Tendo foco nesse desenvolvimento, as coisas ficam mais fáceis. Mais fáceis, mais confortáveis, mais tranquilas, mais dinâmicas. Inevitavelmente mais associativas. Entendo. Tá, porque se, se, eu estou, se eu estou em união com todo o universo, parte de uma grande família cósmica, eu não, não há nada para se defender, certo? É. É isso mesmo, minha filha, Bom, bons estudos a todos, que tudo ocorra bem, que tudo ocorra com amor, que tudo ocorra com plenitude, que a paz seja inevitável e que todas as melhores possibilidades se apresentem para nós e por nós. Então, Pai Benedito, amém Paz, tchau, tchau